Setembro começou com mais um dia de dólar nas alturas A moeda norte-americana fechou nesta segunda-feira em alta de 1% Superando os 4,18 E atingindo seu maior patamar desde setembro do ano passado Quando Bolsonaro nem era presidente ainda E os fatores que influenciaram o câmbio mais uma vez Foram a guerra comercial entre Estados Unidos e China que nesse domingo começaram a disparar um contra o outro as novas sobretaxas nos produtos importados pelos dois países, e a notícia de que o Banco Central da Argentina proibiu compras de mais de 10 mil dólares por mês pelos argentinos, além de barrar transferência internacional para empresas exportadoras, o que acaba afetando diretamente o envio de remessas por parte das empresas brasileiras que estão lá. Nesse cenário, o Ibovespa que flertou no campo positivo a maior parte do dia, acabou encerrando o primeiro pregão do mês com uma leve queda de 0,5% aos 100.625 pontos, devolvendo uma pequena parte dos ganhos da semana passada, quando subiu 3,55%. Mas vale lembrar que hoje as bolsas norte-americanas ficaram fechadas devido ao feriado do dia do trabalho. E quando tem feriado por lá, a liquidez fica baixíssima em todos os mercados, inclusive no Brasil. Então amanhã é que as coisas devem começar para valer. E por falar em amanhã, nesta terça-feira, a FIP divulgará a inflação na cidade de São Paulo para o mês de agosto. E às 9 horas da manhã, o IBGE deverá publicar os dados da produção industrial de julho, com uma expectativa de queda na leitura anual. Já no cenário político, é bom ficar de olho no andamento da PLC 79, ou Lei das Teles, que poderá impactar diretamente a ação de empresas como a Oi. Então...